Companheiros e companheiras, nós estamos no meio da luta de classe, muito dinâmica. A cada dia é um jogo que podemos perder, empatar ou ganhar. Porém, no próximo dia 15 e no próximo dia 17, são duas partidas fundamentais. Você que está me assistindo, dia 15, saia de casa. Se mobilize, demonstre para a burguesia que os trabalhadores querem o respeito ao nosso voto e à democracia. Por isso, dia 15, nós temos que entupir o país inteiro de manifestações em defesa da democracia. E quem estiver aqui no Rio de Janeiro, desça do morro, saia da Baixada e vá para a Copacabana para dizer lá, na cara dos coxinhas, que a democracia é um valor universal. E no dia 17, vamos manter em vigília para dizer para os parlamentares que eles não podem trair o voto do povo e que nós estamos vigilantes em defesa da democracia pelas mudanças que o país precisa. Vamos à luta, companheiros!